What's up learners? How are you doing today? Aqui é o Júnior Silveira, seu é professor de inglês. Estou aqui com a grande querida Tainá. Grande não, né? <risos> é, ó. Que bonitos, beleza? Como é que vocês estão? A né, ela tem um canal muito legal de inglês. Fala aí do seu canal, É Então, o canal está crescendo ainda, é né? uhum. um canal de pequeno porte, digamos assim, mas eu compartilho dicas de inglês, eu falo bastante sobre não traduzir para aprender inglês, inglês sem tradução, então pode subir a hashtag traduzir para quê, que vocês vão entrar no clima do meu canal. Legal, então se inscreve lá no canal dela que tem muitas dicas legais para você acompanhar. E hoje eu e a Tatá, a gente está aqui para falar sobre um assunto muito polêmico. Sim. Professor nativo é melhor que brasileiro, professor do brasileiro é melhor que nativo, qual pois seria é. o melhor professor? Pois é. Você tem alguma aqui. opinião sobre isso? Eu tenho. Eu tenho uma opinião a respeito que é o seguinte: Diga. professor, independente da língua que ele fale ou que ele ensine, o professor é diferente daquele cara que sabe o assunto. Sim, é diferente. Né? Então, assim, o cara pode ser o expert no assunto, sei lá, línguas, qualquer outro, outra Sim. matéria. Só que se ele não souber ensinar, não adianta nada tudo aquilo que ele Tem essa questão que também, né? Tem que saber lecionar, didática e tudo mais. Exatamente. É, eu acho muito importante o professor que tenha a sensibilidade de compreender o aluno, né? Compreender o aluno. E aquele professor que é brasileiro, por exemplo, se Sim. você é brasileiro e tem um teacher que também seja, ele já passou por o que você está passando. É. Então ele tem essa sensibilidade. Então eu acho muito importante que você inicialmente, pelo menos, tenha um professor que seja brasileiro. Essa é a minha opinião também. Sim, Começa sim. inicialmente com o professor brasileiro. Isso, não porque o americano seja, sei lá, pior ou não. Isso, mas não. por conta do que ela falou. Ter a sensibilidade de entender o que você está passando, o que você exatamente, precisa no começo exatamente. da sua jornada. E aí é depois que você está mais avançado, sim. que você chega a um nível melhor... Aí é legal, né? Tentar um é, eu americano. acredito que é questão de fase, né? Uhum. Então, por exemplo, na fase inicial é bom que você tenha uma pessoa que entenda o que você está passando. Por exemplo, eu estudei inglês durante muitos anos. Eu estudei uhum. inglês antes de me formar por oito anos. E aí depois disso eu continuei estudando sozinha, praticando e tudo mais. Aí depois fui para faculdade. E depois disso, num período, eu tinha uma amiga que me indicou um teacher que era uhum. americano. Um tutor, na verdade, né? era uma aula particular. Tá. E aí ele dava aula de accent reduction. Então era para você né, reeducar. Seu, seu sotaque e tudo mais uhum. E eu comecei a fazer uma aula, duas Achei besteira, depois eu falei assim Ah cara, fala sério, porque Inclusive é um assunto que eu quero tratar no canal, gente Então se inscreve lá, porque vocês vão me ver falando sobre isso ainda é... Então Eu acho uma coisa assim de repente, para a pessoa que não conseguiu pegar ainda o sotaque, quer aparecer com um gringo, seja lá de qual país for, eu acho importante, depois né que você já aprendeu, tem sua base no inglês, chegou no nível avançado, sei lá, fluente uhum. eu acho importante a pessoa partir para um professor nativo. Sim. Se ela tiver essa intenção de pegar um pouco do sotaque, do sotaque, né? Eu acho interessante nesse sentido. E é verdade, porque eu tô aqui no Rio há 3, 4 dias, eu já estou começando a falar festa. Dias, já tô... três, Dias! 3, 4 dias! <risos> Imagina <risos> se você tem um contato né, com o um professor nativo, depois Nossa, de um certo Nível, tudo né? É válido. Sim. A gente não pode dizer que, ah, não, não faça aula com nativo, só faça com brasileiro, ou não é. faça com brasileiro, só faça com nativo, é relativo, né? A língua Sim. viva, ela pede diferentes, é, diferentes, diferentes, diferentes sotaques, práticas e sotaques, as... isso aí. Exatamente. Então, aí. se você tem um professor brasileiro ou nativo, veja se ele sabe ensinar acima, acima de tudo. Isso é importante. Né? E depois você pode direcionar o, o seu aprendizado ao tipo de sotaque, ou enfim, o objetivo que você quer Exatamente. atingir no seu inglês. Exatamente. Agora a gente vai fazer um vídeo. Lá pro canal da Tatá. Então, yes. se inscrevam e vão lá me ver que vai estar tá muito legal. A gente vai falar de música também. Música, Sim, né? Não, a gente vai falar de música, música lá. Não, também, né? Cinco música. dicas infalíveis para você aprender inglês por música. Vamos lá. E ele sabe desses assuntos, né? garoto, Eu também. Sabe. Like para ficar feliz, não se, inscreve, se, inscreve, não se esquece de se inscrever nos nossos canais. Isso aí, não se esquece de Nos vemos não. lá. Thank you very much for watching. E lembre-se todos, see, see you around! around. Bye. Bye!